Bom dia, amado Ser de Luz! Gratidão por me acompanhar no canal Ascensão com Leveza e Alegria com mais uma meditação de Afirmações de Luz. Hoje é o nosso 14º dia do ciclo de meditações de 21 dias. Eu sou a Marcia Une. Visualize-se entrando no rio para se banhar, cercado por lindas árvores multicoloridas. Que delícia que é se refrescar nesse dia quente! Ao se deliciar, sente uma paz imensa, totalmente revigorado. E energizado Dá vontade de ficar neste local Por um longo tempo Começa a ver Toda a natureza à sua volta Percebe Quão bela ela é Você se sente Totalmente integrado a tudo Aproveite para se conectar com seu eu superior a partir do seu coração, para as afirmações de luz e repita mentalmente. Eu sou pura luz. Eu sou uma centelha divina. Eu sinto uma enorme felicidade tomar conta de mim. Eu sinto o amor divino em cada detalhe da natureza. A natureza é perfeita e eu faço parte dela. Há um equilíbrio perfeito no universo e eu me deixo fluir. Eu vejo a energia de tudo brilhar e me vejo brilhando também. Sinto-me imensamente grato por fazer parte dessa perfeita criação de Deus. Tenha um lindo dia. Namastê.